Estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Ah. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos pela força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bem dizendo a Deus. Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém A ascensão de Jesus Já é nossa vitória Diz a oração que nós fizemos Logo no início da Santa Missa A palavra ascensão quer dizer Subida Quando alguém está em ascensão na sua carreira profissional Quer dizer que está sendo elevado a um outro patamar Jesus hoje ascende, ou seja, sobe aos céus Porque depois de ter passado pela cruz Ter sido morto e ressuscitar Agora ele é glorificado é por isso que Ele volta ao Pai, onde Ele está, com toda a autoridade, toda a glória e soberania. O poder de Deus já havia se manifestado na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele assumiu a sua natureza humana. E agora, Jesus, que se fez homem, volta para o céu. Não é simplesmente um espírito É Deus que se fez carne Que ressuscitou depois de ter morrido E que agora leva consigo a nossa carne A nossa humanidade Ele está ressuscitado com seu corpo glorioso Ao lado de Deus Pai E dessa relação provém o Espírito Santo que o Pai prometeu que derramaria sobre nós. Se nós fôssemos beber realmente tanto das leituras quanto das orações que nós fazemos durante a missa, prefácio, que aquela que aquela oração que antecede a oração eucarística e outras orações mais após a comunhão, se nós realmente bebêssemos né, dessas orações, nós refletiríamos com mais profundidade toda a riqueza dessa doutrina que nós temos. Hoje o prefácio vai dizer assim, que Jesus sobe aos céus não para afastar-se de nossa humildade. Então esta não é a festa da separação de Jesus é sim a festa em que Ele, ao subir, leva consigo a nossa humanidade. É Ele mesmo que agora vai abrir o caminho de eternidade para nós. Ele é o primeiro a adentrar agora com o seu corpo no paraíso, para que nós também, depois de passarmos pela morte, redimidos pela sua morte, possamos ressuscitar. E também subir aos céus Então a ressurreição está intimamente ligada à ascensão Hoje nós vemos que São Lucas Ao escrever Atos dos Apóstolos Ele vai descrever Esta ascensão do Senhor Deixando uma mensagem Para os cristãos Ele narra A ascensão Dizendo que enquanto os apóstolos olhavam para o céu E Jesus desaparecia por entre as nuvens Dois homens, na verdade aqui são dois anjos, não é? Com figura humana Dizem, por que vocês estão olhando para o alto aí parados? Esse Cristo que vocês veem subir aos céus Voltará e nós dizemos na Santa Missa, vinde Senhor Jesus. Em cada missa nós clamamos, vinde Senhor Jesus. Acreditando que Ele virá. Então Ele não foi para nos deixar órfãos. Ele foi para abrir o caminho. E justamente para que viesse a nós o Espírito Santo prometido. E nós vemos que esse Espírito, hoje aparece para nós... Através desta, desta força do alto. Inclusive até a segunda leitura vai nos dizer assim. Em favor de, de nós que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Força de quem? Do Espírito. Ele manifestou sua força em Cristo. Então mesmo Espírito Santo que é fortaleza. Intimamente ligado a Jesus. É o Espírito Santo também que nos dá este dom da força é preciso olhar para o alto para que nós tenhamos força para enfrentar os desafios que estão aqui nesta terra. É a força que vem do alto, então nós necessitamos, através da nossa oração, elevar a nossa alma a Deus, mas não como alguém que se desconecta da terra, não como alguém que foge desta vida. Não como alguém que tenta escapar dos problemas Religião não pode ser uma maneira de fugir da realidade A religião pelo contrário, nos faz encarar a realidade pela fé E ainda mais com a força do Espírito Santo É preciso olhar para o alto Eu não sei vocês, mas quando eu era criança Eu gostava muito de olhar para para o céu, imaginar nas nuvens, né? Os formatos que, que, que o vento produzia nestas, e, e na minha imaginação via tantas coisas, né? Interessante, hoje nós poucos, pouco olhamos para o alto. Quem olha para as estrelas né, no céu? Né? Quem, quem contempla, às vezes, um pôr-do-sol? Não dá tempo, né? Tem tanta coisa para fazer, o tempo é tão curto, a gente fala, não é mesmo? E cada vez mais nós estamos olhando para baixo. Olhando, inclusive, para os nossos celulares, que fazem com que a gente comece a se arcar ainda, arcar ainda mais, né? Cada vez mais baixo, cada vez mais torto. E sabe-se lá como ficará o futuro daqueles que olham tanto para baixo, né? E eu não falo somente da coluna, falo também do seu estado de espírito. Interessante, né? Existe um, um dito popular, né? essas expressões populares que eu acho que são muito sábias. Dizem assim, fulano só olha para o próprio umbigo. Né? Então, o olhar para baixo é também, às vezes, olhar de uma forma tão limitada quando a gente se deprime por demais e a gente fica dando voltas naquilo que nos torna deprimidos, a gente está olhando para baixo, só para baixo, né? e não sai daquilo de forma alguma, nas nossas angústias, nas nossas dores, no que fizeram conosco. É preciso olhar para o alto, que o próprio Jesus hoje volta para o Pai, nos mostra uma realidade futura, que é maior do que essa que nós estamos enfrentando. Então a fortaleza como dom nos faz também crer que as coisas passam. E é preciso ter força para atravessá-las. Apenas com a graça do Espírito Santo nós conseguimos realmente olhar assim. Do contrário, a gente só fica focado no problema. Olhar para o alto é saber que de lá vem a força que nos faz superar as tentações. Você sabe qual é o teu ponto mais fraco? Sabe? Então peça a força do Espírito Santo naquele momento que você sabe que você está prestes a cair. É? Porque quem se conhece realmente sabe onde está mais propenso a deslizar. Ainda que tente se enganar. Se tem algo muito difícil, que parece que está sendo mais difícil ainda do que aquilo que você busca como virtude, peça o dom da fortaleza para que você possa resistir. Hoje em dia, tem algumas palavras da moda que aparecem né, com os coachings aí da vida. É, meu respeito a esses profissionais, inclusive tenho até amigos que trabalham, né, é, também gerenciando pessoas, mas... Se fala de resiliência como se fosse um algo novo, um termo novo, não é? Que você precisa ser resistente, você precisa realmente suportar muitas coisas Ser como alguém que, que é aquele material não é? Que, que aguenta para você poder vencer Quando na verdade a doutrina cristã já nos falava do dom da fortaleza a gente só muda de nome hoje em dia, falando de resiliência, esta fortaleza que nos faz resistir àquelas tentações, trabalhar as nossas fragilidades, ser corajosos, ser constantes também, principalmente quando se levanta alguma coisa contra nós, contra a nossa fé, é o dom da fortaleza, de quem olha para o alto. Mas, Aqueles anjos que outrora falaram aos discípulos de Jesus falam a nós. Por que vocês ainda estão olhando para o alto? Não dá apenas para viver uma fé olhando só para o alto. Jesus ele sobe para que a igreja assuma a missão com a graça do Espírito Santo. Depois de olhar que Jesus subiu. Então nele nós temos a esperança. Se ele adentrou o céu divino e humano, nós também podemos um dia adentrar o paraíso, não é? participar do céu. Mas agora é preciso olhar para a frente. Quem fica olhando só para cima, pode talvez não se dar conta de que ainda há muito a se fazer. Quem perde o sentido de viver, é alguém que está perdendo a o seu propósito de vida, a missão dada por Jesus. Se nós estamos aqui, é porque temos algo a realizar pela ação do Espírito Santo, para nós que cremos. Então acreditemos verdadeiramente que só é pessoa de fé verdadeira quem depois de buscar a Deus, busca também servi-lo, busca lançar-se na missão. Tem muita gente precisando... Pare de olhar para o próprio umbigo. Você não vai sair desse lugar se você não for capaz de olhar para Deus. E você não vai sair também desse lugar se você ficar somente olhando para o alto e não encarar aquilo que precisa ser agora transposto, vivido, experimentado pela graça do Espírito Santo. É preciso ser fortes. Hoje nós temos uma geração que parece que se tornou tão frágil por uma série de razões, talvez porque não se sinta suficientemente amada, né? talvez porque também se alimente de coisas que as tornam cada vez mais frágeis, vulneráveis, mas que precisam ainda mais da força de Deus. E esta força não é simplesmente para você se sentir o máximo, é justamente para que você possa fazer o bem. A força de Deus não vem simplesmente como uma satisfação própria para nós, para que a gente se sinta só seguro e bem, como uma religião que a gente busca para se sentir melhor no bem-estar. Essa força do alto vem para que você possa agir, agir pela fé, agir na graça do Espírito Santo. Caminhamos neste mundo, mas sempre apontando para o alto. E enquanto nós estamos nesse mundo, Queremos olhar para a frente, olhar para aqueles que necessitam de nós, olhar para aqueles que também precisam da escuta, comunicar-se mais. O Papa Francisco vai nos falar que é preciso escutar para que haja uma comunicação efetiva. No dia das mundial das comunicações sociais, sempre celebrada na ascensão, os papas nos deixam uma mensagem e a mensagem deste ano é justamente a capacidade de ouvir as pessoas para que nós possamos depois também comunicar a elas a mensagem que vem de Deus. Ouçamos a voz do Espírito, ouçamos o que as pessoas têm a dizer para que nós depois fortalecidos pela graça de Deus também comuniquemos a Aquilo que vem do Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do